Aqui está a conversa com 10 anos. A formação do Vitor é na área das artes plásticas. Uhum. No seu trabalho é transversal, portanto corre efetivamente as áreas das artes plásticas, nomeadamente da escultura, que uhum, é a uhum, formação uhum, sim, sim. na escola. E portanto o Vitor será a última pessoa a apresentar trabalho. Serão os próximos dois convidados terão uma outra função, terá uma, terá uma dimensão mais teórica sobre as questões à volta do design, mas o Vitor tem um percurso particular, um, não só por ter passado pela escola, uh, tirado aqui o curso de artes plásticas e desenvolver desde o seu término, vamos lá, porque passagem também na, na escola MauMaus, que poderás depois referenciar mais à frente, mas... Um, Desde logo, a questão da cerâmica foi um material que servia aos teus tuas, uhum, uhum. propósitos, enquanto autor. E uh, o, a, a tipologia do trabalho desenvolvido pelo, pelo, pelo Vitor uh, tem uma daquelas qualidades que torna, por vezes, uh, difícil de enquadrar em caixas, aquelas caixas que nós estamos habituados, a, a utilizar para nos referirmos a algo, não é? Porque tem um conjunto de características que preenchem os tais requisitos que permitem dizer que isto é escultura, isto é design, isto é, é, é cinema, isto é, é design gráfico, ok? O trabalho dele tem muitas coisas juntas e, e tem muitos propósitos, portanto, esta diversidade do trabalho, do seu processo, é algo que eu. Peço que, que deem atenção e que mereça da vossa parte também um, um, um, o vosso entendimento, a vossa uh, percepção de que, quando se uh, frequenta um curso nestas áreas, na área da criatividade, por vezes os percursos uh, uh, uh, seguintes divergem. Portanto, podem uh, uh, abranger diferentes áreas de. de, de Okay? Neste caso, o caso do Vitor é um caso deles. Caracterizando o trabalho dele, eu já há pouco dizia, vocês já sabem disso, mais ou menos eu digo sempre a mesma coisa, neste aspecto, que é os convidados que aqui têm por eles apreço relativamente à sua pessoa, uh, mas também em relação ao seu trabalho, e normalmente as coisas são mais ou menos na mesma ordem de porcentagem. E, portanto, o Vitor inclui-se para mim também nesse, nesse grupo. O meu agradecimento por teres Nada, decidido mas... cá. O trabalho do Vitor vocês rapidamente perceberão quais são os elementos-chave desse trabalho. Podíamos dizer palavras como o humor ou a ironia, a crítica. Nos textos que eles escrevo sobre ele, penso eu, há uma condição fundamental que é a questão de sentir livre, uhum. terão é a oportunidade de poder entender isso também, através do trabalho e também das suas palavras e, já por mais um bom seminário, agradecer uma vez mais ao Vítor uh, e a disponibilidade dele para depois também, no final, poder falar sobre cada um dos projetos que aqui trouxe para, de alguma forma, dar-vos a entender também quais foram as questões que tiveram trás e que uh, aconteceram ao longo do desenvolvimento do, desse mesmo trabalho. Bom seminário, obrigado. Ok, por está Mas, bem, a obrigado também. Então, antes de mais, agradecer também o, o convite ao Fernando, ao vosso professor. Um, como ele estava estava a dizer, uh, o meu percurso pode-se dizer que até chegar aqui foi um percurso um bocado aos excessos. Uh, o meu trabalho em cerâmica é uma coisa relativamente recente, acho que se pode dizer assim. Tem cerca de seis anos os primeiros trabalhos que eu fiz em cerâmica. Uh, e para mim, se calhar, é um bocado estranho começar logo a falar em cerâmica, se eu não falar, o que é que eu fiz primeiro, de onde é que eu vi. E uma vez que, pronto, vim aqui um contexto de escola, achei que, que se calhar era importante eu falar um bocado da escola, da minha experiência da escola, uh, e, e também o que é que era a escola naquela altura, que se calhar difere um bocado da escola que vocês têm hoje. E de maneira que isso influenciou o meu trabalho. Depois vou fazendo algumas paragens, alguns trabalhos que eu acho que foram importantes nessa altura, e que se ligam, também, àquilo que faço hoje na cerâmica. Depois desta pequena introdução, que espero que não se alongue muito, vou vou mostrar então trabalhos, e depois, se tivermos tempo e se vocês tiverem interesse, posso falar mais em particular de, de um ou outro. Então, eu, eu estudei aqui, não sei se já já ouviram falar por, por alguém, na Matel. Eram era aves plásticas, o meu curso, era um Bacharlate, na altura, e as aulas, eram era um pavilhão, em que o primeiro, segundo e terceiro anos de artes plásticas era, era num pavilhão em aberto. E não havia paredes, não é? Havia um biombos que separavam as disciplinas. Isso é uma das minhas memórias que uh, acaba ser mais fortes, acho que foi uma, uma experiência também intensa por isso, porque, por exemplo, haviam avaliações no, no segundo e terceiro ano, nós estávamos a assistir. Toda a gente estava em todo o lado, ali um bocado nas artes plásticas. E eu, como os outros, assistíamos ao terceiro ano de pintura, o terceiro ano de pintura ao segundo ano de, de escultura, e havia todas essas trocas de, de experiência. Outra coisa que eu tenho como memória, que acho que tem pontos positivos e negativos, uma meu bacharelato, na altura, era muito técnico. Os nossos professores tinham uma formação mais técnica e tínhamos que fazer, eu começava o curso de escultura por um busto, depois tínhamos que, tínhamos que tirar o molde, fazer um positivo, depois tínhamos que fazer um trabalho em madeira, tínhamos de fazer um trabalho em fibra e o terceiro ano até era já um bocado exagerado porque passávamos quase um ano inteiro a trabalhar em pedra. O primeiro semestre era todo com ferramentas à mão e só no fim é que, é que trabalhávamos com máquinas. Também o que acontecia, que era uma situação particular, acho, e, e diferente, provavelmente das artes plásticas, que, se, que, que suponho que, que, que se faça aqui na escola, era que todos estes trabalhos, como é que eles se iniciavam? uma espécie de um que chamaríamos agora aqui no design um briefing dávamos uma folha com com um tema ou, ou um pequeno texto uh, com as dimensões do trabalho uma data de entrega uh, esse tipo de coisas e nós tínhamos que, que dar uma resposta uh, uh, ao, pronto ao professor à disciplina e foi sempre assim durante três anos foi sempre assim durante três anos depois a licenciatura começou aqui na escola uh, no meu quarto ano foi o primeiro ano de licenciatura estes professores que eu tinha tido, entretanto, foram para a Reforma uh, e vieram os professores de, de Lisboa, da arte das Balas, com alguns cidadão aqui aulas. E, basicamente, eu lembro-me de, de estar sentado, houve uma espécie, no início da licenciatura, uma espécie de uma consulta, aluno a aluno, e eu lembro-me de estar sentado e, basicamente, a pergunta deles era qual era o, teu, qual era o meu conceito? <risos> Quer dizer, eu não tinha conceito nenhum, não é? O meu conceito era aquela filhinha que eu estava à espera, com aqueles tópicos para eu poder a partir para o meu trabalho. E o que é que aconteceu? O meu quarto ano foi um ano de choque. De repente não sabia o que é que havia de fazer, <risos> perdi um bocado o chão. E o meu quarto ano foi um primeiro ano outra vez. Foi um ano de experimentação e agora, com um bocado de distância, acho que vejo isso de uma forma positiva, porque os anos que eu mais gostei, que foram mais fortes para mim, também em questão de liberdade e de experimentação, foi o primeiro ano e o quarto ano que foi outra vez um primeiro ano. O quinto ano, que acabou por ser a coisa mais estranha, viu cinco anos, na licenciatura, foi um ano que eu perdi-me um bocado. E é um bocado irónico, ainda por cima, no fim, eu devia estar, se calhar, com o trabalho mais definido, porque acabei por ser um bocado influenciado, também por culpa minha, penso eu, não é? Demasiado influenciado, penso eu, pelos professores. E acabei por fazer um trabalho que agora até não me diz muito, um trabalho mais, mais poético, mais contemplativo, Uh, e eu saí da escola um bocado assim, com estas duas coisas. Isto depois tem... É engraçado que eu acho que na cerâmica depois uh, acaba por pacificar uh, a parte conceptual com a parte técnica. E pronto, e, e só para falar um bocado do, do tempo de escola e mostrar um ou outro trabalho, este, tenho este trabalho aqui, não se vê muito bem, trouxe também por estarmos perto do, do Caldas Late Night. Foi um trabalho que eu fiz para o Caldas Late Night. E também acho que é um trabalho que diz um bocado aos alunos <risos> e à situação de escola, porque é um currículo. É um currículo, e eu, nesta altura, se calhar muitas vezes como vocês, como os alunos, estava um bocado aflito. Provavelmente aqui estava quase a acabar a escola. E essas questões de, dos currículos, não é? As expectativas, ter respostas, não ter respostas. E o que eu fiz aqui no, no procal Late Night foi mais ou menos exorcizar esse, esse medo, esse constrangimento e eu fiz uma espécie de um, de um currículo lado B, acho que o título até era currículo vité, o outro lado da história, em que eu escrevi tudo aquilo que me correu mal. Começava por dizer que tinha chumbado na segunda classe, os mails que não me responderam, os concursos onde não fui selecionado e todo esse tipo de coisas. Depois tinha, que ver se pouco, mas tinha uma pessoa, uma rapariga que tocava violino. que eu, na altura, paguei para ela, para ela me participar na, neste trabalho e pedi-lhe para tocar uma música fúnebre, ela não sabia tocar uma música fúnebre, pedi-lhe uma música dramática ou melancólica para acompanhar esta peça. Isto, acidentalmente, eu escolhi este espaço, aquela luz já existia, Existia já ali uma espécie de, um, de um enquadramento, parecia que, que já lá tinha estado uma parteleira ou qualquer coisa do género, e parecia que este sítio estava mesmo à espera de, de mim para eu, para eu lá colar, colar o trabalho. Foi o trabalho feito no, no contexto da escola, e é um autorretrato, que é um trabalho, pronto, e, pois, daqui para a frente também se vai perceber melhor, embora não faça dele um trabalho muito comercial, é um trabalho que volte de vez em quando, volta isto um autorretrato. Talvez precise de o fazer, talvez seja um trabalho mais, retrospe... mais introspectivo. E aqui fiz esta, esta cabeça em Sferovit, que é, é o meu autorretrato. retrato. aqui... Isto foi uma brincadeira que eu fiz. Coloquei em cima do carro que eu tinha na altura e chamei-lhe autorretrato. Isto também, pronto, é uma peça que acaba por ter também um valor sentimental para mim, porque foi das últimas peças que, que fiz um, cá na escola, embora já tenha apresentado fora da escola, isto foi para a exposição dos, dos 20 anos de exato um, E aconteceu, só assim resumindo, que este carro era suposto estar dentro da, da exposição. Um, eu lembro-me, isto foi, a, havia reuniões da para a exposição, para organizar, não, foram em agosto, quase sempre a domingos, e estava muito calor. E eu mesmo assim não faltei em nenhuma reunião, ia sempre às reuniões, e era quase dos únicos. E, e quando fui para a exposição para meter o trabalho, alguém já tinha escolhido um meu espaço. É, claro, fiquei aborrecido com isto, não é? ofereceram disponibilizaram outro espaço na exposição, que, que eu acho que não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha para o as pretensões que eu tinha para o trabalho era um era um espaço mais claustrofóbico ficava o teto quase renta à cabeça um, e pronto eu não aceitei e, e acabei acabámos por negociar o trabalho a peça ficou cá fora e depois uh, ocorreu-se muito evidente não era que não eu vou, ele não vai ficar parado eu vou aproveitar a inauguração e eu vou circular com o carro e assim foi a inauguração da exposição. Eu vi mais ou menos para onde vinham as pessoas e ia circulando e, e teve piada por isso. Uh, às vezes parava o carro ao pé da entrada, e ia ver a exposição, dava mais uma volta. E pronto, é um trabalho que, que me diz alguma coisa porque acho que realmente é isso, é um autorretrato. Eu, eu vejo isto um bocado como eu abrir uma janela e apanhar vento, qualquer coisa do género, qualquer coisa que, me, que eu precisasse para me libertar. Vá lá. Então, vamos aqui. Esta foi mais uma fotografia que tirei. Uh, isto já foi de manhã, passei lá, no, passei lá no dia seguinte, coloquei o carro aqui e pronto, fiz este, este arranjo gráfico, como batia certas cores do, do carro, da cabeça e do, do local da exposição. Agora posso fazer uma pausa aqui e já volto. Continuando uh, o percurso, eu, eu acabei, como estava a dizer, acabei. Acabei aqui a escola, um bocado na mão, em termos de trabalho, uma mão à frente e outra atrás, e entretanto tinha uns amigos que, os amigos da minha turma, que eram mais, sei lá, se calhar no núcleo duro, mais viviam em Lisboa, que me disseram: a ah, Vítor, vem para Lisboa, e nas Caldas não se passa muita coisa, tens cá as galerias, não sei o quê, mais gente. E eu fui para Lisboa. Entretanto, falaram-me numa escola, que era a Escola Mau Mau, não sei se já ouviram falar, é uma escola privada uma escola com uma vertente mais política. Na altura não sabia muito bem disso, fui-me percebendo. Mas eu achei que uma boa oportunidade para eu definir o meu trabalho. E a entrada na escola fazia-se através de uma entrevista. Eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer, qual dos trabalhos eu, eu se apertasse um bocado. Eu tinha praticamente dois portfólios, ou conseguia ter. Um lá está mais poético, digamos assim, e outro mais ligado ao humor e à crítica. E eu, na altura, pensei, não, a escola vai ter que me servir a mim, não posso eu ser eu fazer um favor à escola, eu vou pôr as minhas dúvidas e vamos ver o que é que sai daqui. E assim foi, foi uma entrevista com os dois trabalhos e, eu, e o que eu queria, eu tinha uma certa pressa de resolver isto, e o que eu queria era que me dissessem este trabalho sim e o outro não. Mas, como pronto, o diretor da escola era uma pessoa inteligente e perspicaz, não é? Acho eu, acabou por não me dizer nada, fui aceito na escola, depois as coisas aconteceram naturalmente, que uma escola tinha esse lado mais político, mais, mais crítico, eu naturalmente fui-me aproximando disso e fui-me identificando com isso e fui esquecendo uh, o resto do trabalho. Só para dizer que nesta altura eu já tinha o meu trabalho mais ou menos definido. Eu ainda não tinha feito cerâmica, mas já sabia, não, eu quero fazer este tipo de coisas, que é com isto que eu me identifico. E agora tenho aqui um texto de trabalho em gesso. Uh... É novamente um retrato, eu podia ter escolhido outros trabalhos, mas é novamente um retrato. Eu acho também piada, chamava-lhe retrato, retrato. Muitas vezes faço esses trocadilhos em que o conceito nome, faz o trocadilho com o conceito objeto a essa colagem. Isto na altura até foi pronto o resultado de uma experiência, eu acabei por um trabalho de atelier. Tinha fiz o meu busto, tirei vários moldes, depois fazia um bocado tipo calparei, intervi em cada um deles, e esta foi a que eu achei que tinha ficado mais interessante as outras uh, meti um bocado de parte uh, outro ainda no contexto da escola mamãos foi uma, uma exposição que houve no no, no Instituto Camões era uma, uma exposição de escola que o, o Instituto Camões pagava a escola e a escola fazia uma, uma exposição com os alunos uh, e a questão aqui era abordar de alguma maneira a língua portuguesa não é? era este o protocolo entre a escola e a, e a instituição eu aqui acabei de fazer uma instalação, são três peças, aqui não se vê uma, tinha ali um vídeo e depois a peça central, que acabou por dar um monte de problemas, era um papagaio. Eu queria meter o papagaio a falar. A minha ideia era levá-lo para a exposição e eu tentar ensinar-lhe alguma coisa nos primeiros dias. Não sabia muito bem o que aqui ia acontecer, isto era, era também uma coisa experimental, não é? Mas a minha esperança é que chegasse ao final da exposição e ele conseguisse dizer alguma coisa em português. Uh, isto depois até deu. Foi uma chatiço, porque eu só depois, obviamente, é que me apercebi destas coisas todas. Um papagaio é um animal caríssimo. Uh, Tenho muita estimação que entra um papagaio. Não sou algum um papagaio assim. E este papagaio que me alugaram era quase um tigre. Era do género refugo que eles lá tinham. Uh, eu nem, nem ensinar a falar, eu nem conseguia me aproximar da gaiola. Uh, depois a solução foi criar. Uh, aqui dá para ver este tipo de mobil e museológico, este separador, e as pessoas vinham de fora. E eu, nesta altura, já estava a vir às caldas outra vez, e era um problema porque ninguém conseguia limpar, se aproximasse que da gaiola para, para limpar. E a exposição foi estendida mais um mês, e eu tive que andar sempre a limpar a gaiola do papagaio. Depois, algumas pessoas que visitavam a exposição, havia aquela questão dos animais e o papagaio estar preso. Uh, faziam queixa que a gaiola se não, tinha pouca água, ou que não estava bem limpa. E eles, do, um, aqui do instituto, estavam sempre a telefonar. Eu estava, parecia uma ambulância que tinha que estar sempre a agarrar no carro para ir tratar do papagaio. E depois, este era o desenho. Era, era a peça mais pequena, mas para mim acabava por ser um bocado a peça central isto é um bocado para onde vocês devem conhecer um ícone da, da arte conceptual aquela peça do Marguerite, que diz isto não é um cachimbo. Uh, e, e a minha questão aqui muito resumindo era dizer em Portugal não é no Instituto Camões com uma, uma exposição de arte contemporânea que aqui nós não é tanto em Portugal não é tanta arte é mais vinho é mais produção de vinho e fazia este trocadilho mais uma vez o Pipa em francês e o Pipa em português quase que parecia que me tinha enganado a escrever Ok, pode ficar assim, e eu agora volto através ao novo separador. Uh, e então, vim desta escola, saí desta escola uh, e resolvi uh, voltar para as Caldas, porque porque porque estava a gastar muito dinheiro, ao fim e ao cabo, eu tinha ateliê na altura, andava na escola, ainda cheguei a pagar as duas coisas ao mesmo tempo, uh, tinha que pagar a renda da casa e dei por mim, com dois e três trabalhos, e ia vir as Caldas para poder uh, gerir isto tudo. E o que é que acontecia? Não tinha tempo para fazer aquilo que eu queria, que era fazer os meus trabalhos. Daí, acabei por vir para as caldas outra vez, e, e agora veio o começo na cerâmica, que se calhar ficava bem aqui uma história muito muito muito romântica, mas o, o começo da cerâmica foi a coisa mais mais banal e mais mais básica, acabou por ser a sobrevivência. Que eu precisava de dinheiro, estava, estava outra vez nas caldas, precisava de alugar uma casa, de me restabelecer, e tinha uns, uns amigos de infância que estavam a fazer uma... Uma, uma renovação de uma igreja, precisavam de, de um painel para o altar. Perguntaram-me se eu conseguia fazer um baixo relevo, eles estavam interessados em madeira ou em pedra. Eu disse que conseguia fazer esse trabalho, mas eles pediram-me valores e prazos, eu passava uns dias, deles valores e prazos, e aquilo tudo rebentava com as expectativas deles. Eles queriam uma coisa mais económica e, e que se fizessem cerca de três meses, que era o tempo que eles tinham para inaugurar a igreja. Eu fui para casa, porque eu queria agarrar o ao trabalho, vi aquilo como uma oportunidade de, de, de trabalhar, e foi aí que me ocorreu então a cerâmica. Para, quer dizer, o mais óbvio, parece que andava sempre a fugir, não, não a fugir, mas nunca, nunca me tinha ocorrido a cerâmica, a minha família faz cerâmica também, e o meu irmão já trabalhava em cerâmica, e eu pensei, eu vou fazer uma equipe com o meu irmão, vou-lhe propor isto. Fizemos uma maquete, apresentámos aos arquitetos e ao padre, e avançou. Uh, eu não trago aqui nenhuma, nenhuma imagem. Eu até vos posso dizer onde ficou uh, a Igreja. Um, não não, por, não tenho vergonha de ter feito o trabalho, não tem nada a ver com isso, mas, mas porque me faz compreensão por ser tão diferente disto. Foi um trabalho de encomenda uh, uh, e pronto, é uma coisa diferente. Na altura, isto depois aconteceu um bocado, também o efeito dominó a Igreja correu bem. Acabámos por ter mais duas, eu e o meu irmão, sempre a trabalharmos juntos. e e houve uma altura que eu pensei que ia fazer trabalhos para a igreja a vida toda e não estava muito chateado, não estava muito chateado. É um bocado chato, tinha que fazer muito aquilo que eles queriam, mas a parte boa é que pagavam sempre. Porque, pronto, eles não, se não pagassem iam para o inferno, nós se não pagávamos vamos para a prisão. É diferente. Hum, e aí, o início a cerâmica, se calhar... Passa aqui para a outra pasta, desculpa. Na altura não, tinha. Pode ser é. abrir, sim, abrir Na altura pronto, tinha investido, tinha, tinha comprado um forno, tinha montado mais ou menos o ah. um ateliê com, com, com as condições para trabalhar em cerâmica. E como minha, pronto, a minha condição era, ao que eu estava habituado, era como artista plástico, trabalhava em, mais ou menos em qualquer material, não é? O que me interessava era mais a ideia, depois o material adaptava. E, e esta foi uma das primeiras peças que, que saí. Uh, pronto, a piada disto. Isto não tem nada a ver com uma, uma peça heréja ou contra a igreja, não tem nada a ver com isso. Acho que tem apenas duas relações, uma era o, vidra, era o vidrado branco que eu usava na igreja e, e este dourado, também aprendi isto, uh, a história da, da folha dourada a aplicar por causa da, da igreja, que era uma, uma maneira económica e rápida de conseguir ter dourados não, nos painéis. Hum... E o que é que eu ia dizer? ainda em relação a esta peça, tem mais um episódio com uma piada, porque eu, nesta altura, foi uma das primeiras peças, depois fiz uma dúzia de peças, menos, pouco mais de meia dúzia, fiz um site, estava a começar a querer divulgar o trabalho em cerâmica, e umas pessoas aí das Caldas, a Nau, na Rua Sebastião de Lima, não sei se lembram disso, já estavam por cá, fechou há uns anos, era uma associação, era uma loja, ao fim e ao uma loja-associação, e eles convidavam para fazer uma exposição lá, Uh, pois havia aqui um constrangimento um bocado pessoal, porque na, nas artes plásticas e nestes meios, não sei se é impressão minha, mas acho que não, parece que há um constrangimento em falar de dinheiro e no preço das coisas. Uh, e eu, eu fui um bocado habituado a isso, fazia exposições em Lisboa, mas era um pouco currículo, ninguém vende nada, era, era tudo pouco o currículo. A, a venda era uma coisa para os galeristas, ou uma coisa para mais tarde, quando tivéssemos currículo, ou uma coisa do género. E eu queria cortar um bocado com isso. Eu precisava também de viver. E, e pensei, não, eu quero fazer o um trabalho em cerâmica, vou fazer peças pequenas. É um trabalho que eu, se calhar posso vender, é um trabalho que eu, se calhar posso experimentar. E, e, e houve uma série de questões que me que me fez voltar para a cerâmica. Quer dizer, o começo foi acidental, mas o que me fez continuar não teve nada acidental. Foi uma coisa ponderada, que eu pensei que isto me vai servir vai-me resolver problemas e vai-me servir àquilo que eu realmente quero fazer. Hum, e a tal exposição? Pois exato, havia esse constrangimento de, de alguma maneira, de pôr preços, de, de vender, e eles pediram-me para fazer a montra da loja, que ainda tem esse aspecto mais, mais comercial, não é? da, da montra. E eu acabei por exorcizar quase... o oh, Fernando, desculpa lá, não queria chatear, mas já... Ah, já está, ok. está então, lá e pronto, aqui vê-se melhor desta maneira. Isto também depois aconteceu outra coisa, não sei se se lembram, mas mais ou menos em 2012 havia, ah, acho que isso notava-se bastante, houve aquela coisa da crise e de repente começou a haver um boom de, de fazer coisas com as mãos, toda a gente fazia pregadeiras, tojos, brincos, a cerâmica era apanhada também por um bocado por essa franja, houve um aumento das feiras de artesanato e eu, eu estava entre esta coisa do constrangimento de vender e daí toda a gente vende as suas coisas e eu não posso vender as minhas. Não é que na exposição elas tenham vendido como pastéis de nata, mas mas, mas, mas fiz o que eu queria, acabei por exorcizar este problema e, e resultava as pessoas iam ver o site. Neste ponto também acho, acho que pronto, posso dizer também tem piada que eu chego a estas, conclu eu chego a estas conclusões a, a preparar a pensar na apresentação e tem piada, também acabo por por fazer uma coisa útil para mim, que é para perceber de onde vêm as coisas. E percebi também que, muitas vezes, eu faço um trabalho não é porque estou apaixonado por uma coisa ou por uma coisa me interessa muito, mas por uma coisa me incomoda, porque tenho algum problema e isso ajuda-me a ultrapassar, a assimilá -lo. Muitas vezes os trabalhos, mesmo que não seja um trabalho para venda um trabalho de portfólio, trabalho é importante para mim porque me obriga a ultrapassar uma coisa qualquer. Muitas vezes é isso, é porque estou triste ou chateado, embora isto seja quase tudo para rir, e, e não porque estou muito satisfeito. Muitas vezes é essa condição é, por trás de, da criação. aqui Pronto, isto era a montra toda. Aqui faz-me um bocado de confusão este branco, mas, mas lá não se notava que nós ficámos mais em baixo, Aqui dá a impressão que devia ser tudo branco, ou, ou não ter branco nenhum, ver se o fundo deste corte aqui é um bocado estranho. O efeito que eu acabo de produzir com o despegamento, sim, sim. Tem, tem, tem interessante. não tem nada com a intersevalidade, apesar do meu... Sim, sim, sim. Na altura houve muito essa questão, deixo em aberto, não deixo, mas o deixasse aberto... O a posterior da imagem... Sim, sim. sim. Em fotografia, eu penso que não resulta tão bem exatamente por isso, porque temos mais a perceção da, daquele corte. Posso dizer uma coisa? Claro, interrompa as vezes que quiser. É, nem todas as esculturas têm a palavra arte, no uh, seu vocabulário, portanto, o conceito, como nós entendemos, da arte, da obra, uhum. da ação uh, humana, política, social. Uh, <risos> os, po os povos... Uh, que nós costumamos chamar de esquimós, não é? têm, uhum. não, não sou okay. Eu lembro-me disso porque, pelo facto de estar a dizer que o teu trabalho resulta também com exorcização. Aliás, começaste por afirmar isso com o teu primeiro trabalho com o teu currículo B, não é? Exorcização, por esta uhum. palavra. E muitos deles, muitos inuit, acabam por trabalhar em madeira, com o facto. Exorcizando exatamente essas duas questões uhum, pessoais e uhum. de comunidade. Uhum, uhum. E agarram essas peças, faz parte do ritual, uh, vão numa canoa e jogam-nas ao mar. Uhum, uhum. Os ocidentais que reconhecem uh, criatividade nesse trabalho manual, técnico, dessas peças em madeira, mergulham e vão buscar essas uh, okay. <risos> e, e vendem-nos como arte. Okay. Isto não deixa ser desculpa, sim, o sim, ponto sim, de dizer, desculpa, com uma publicação. Em Pia que pela palavra utilizada, hum, a hum, e também... Sim, sim, sim. Sim, né? sim. Isto ajuda-te a ultrapassar e a dar um... Sim, claro. sim, sim. Obviamente eu aqui estou a falar, pronto, das questões mais... mais de magna, magma, não é? Mais pessoais. Pois existem uma série de questões, as questões comerciais, não é? Que eu depois tive que as afinar, que nunca foram uma prioridade. Mas esta questão de querer, <risos> querer sobreviver e o, e o trabalho ser, se calhar não mais comercial, obriga-me aqui, Uh, mais ou menos a, a saber, ou a tentar saber o que é que estou a fazer, não é? Lá. Não sei se querem fazer alguma pergunta nesta altura, alguma curiosidade. Está tudo bem, sim. Ok. Entretanto, vou mostrar as peças. Para um bocado, se quiserem fazer alguma pergunta sobre alguma. Uh, e depois, no fim, tenho as minhas peças que se calhar que se aproximam mais desta coisa do design. Começo por outras peças. Então, esta até curiosamente teve exposto não é na, na, na exposição que organizaste das montras esta estava então incluída neste primeiro grupo que eu fiz de, de menos de se calhar de uma dúzia de peças e esta peça se calhar também também tem uma história interessante que foi uma coisa que, que continuo a, a utilizar ainda agora sempre quando trabalho que foi eu não estava habituado a o fator surpresa da cerâmica, não é? Se uma coisa não for bem testada, as transformações podem ter, essencialmente, no vidrado. E aquilo que aconteceu, já não sei exatamente qual era a minha expectativa, mas lembro-me de, de esperar outra coisa, de esperar outra coisa desta peça. E quando ela sai do forno, eu fico desanimado, não era isto que eu queria. E eu, entretanto, escondi a peça no, no ateliê e descobri Depois, passado um ano ou dois, contava à procura de outra coisa. Quando descobri a peça, ali, achei que estava tudo bem com ela, não vi problema nenhum e quase que me custou perceber o que é que eu achei de estranho quando vi a peça pela primeira vez. Isto é uma condição que eu agora uso, uso com frequência. Não escondo as peças no ateliê, não é? porque isto foi um acidente, mas a partir desse acidente eu tapo as peças, ou escondo, ao fim do cabo, mas achei que elas estão lá, não me aconteceu isto outra vez, ou mudo-as de sítio frequentemente, Uh, isto pode dizer que inclui o tempo, porque eu acho que quando fazemos um trabalho, não é este tipo de trabalho é uma coisa emotiva, e temos também uh, sempre agarrados a emoções. Eu acho que às vezes a questão das expectativas pode pode alterar. E muitas vezes acontece o um inverso, estou muito entusiasmado com uma peça, mas ao fim de três dias vejo que a peça no final até não é nada especial. Uh, por isso, eu até antes de, por exemplo, meter uma foto na internet de uma peça, já tive alguns dias e mudar de sítio em sítio. Um... Pronto, isto é uma, é uma peça em inglês, uh, é ocada, em cima, os, uh, os raios são feitos à lastra. Aqui é, não é uma peça muito difícil de fazer, aqui o pormenor que uh, tenho que ter mais alguma cautela é os raios serem bem uh, todos à mesma altura, qualquer meio milímetro, esta oscila. Até às vezes sai do forno, já depois de cozida, e eu ainda tenho que, que limar um bocado. Esta outra peça. Aqui, se calhar, pronto, a parte de, mais irónica acaba por ser o que eu torno mais representativo é, é aquilo que, que, não, que não tem massa, não é? que é a sombra. E é um bocado esta ironia, a, a peça é quase a sombra. O prego tem uma dimensão pequena e aquilo que, que é material, vá lá, é, é a sombra do prego. Eu chamo-lhe isso mesmo a sombra. Esta é, é uma das tais. Uh, Estas vezes as pessoas perguntam, ah, o que é que passou pela cabeça para fazer para fazer um cagalhoto em barro? Uh, quer dizer, e, uh, isto para mim é mais ou menos óbvio, não é? As ideias vêm, ou de texto, né, a maior parte, ideias de texto, de pensamentos, mas também de questões muito táticas. Acho que isto tem, tem, tem a ver com a parte da escultura, ter estudado escultura, me senti próximo da escultura, e tenho peças que têm a ver com isso. Eu acho que, ainda por cima, isto de uma coisa de início, eu olhar para um bocado de barro já me parecia isto. Eu só tive que, que enrolá-lo um bocado e vidrá-lo, e, e, e pronto. E a, e a piada é um bocado essa. Esta é uma planta suspensa e uma das qualidades também que eu gosto nas peças minhas ou qualquer outras peças é quando elas me, me, me abrem outros caminhos e esta peça eu continuo a ver um bocado como uma planta, como uma aranha ah, embora ela seja bastante estática, eu, eu também parece que ela se mexe e ah, eu gosto disso, Pronto, uma peça que continua para mim a ser um, um pouco misteriosa. A seguir tenho que fiz uma montagem só para perceber mais ou menos como é que eu como é o que eu faço. Ela seca assim, a parte mais difícil mesmo é secar ou mais difícil por assim dizer até depois de estar seca transportá-la ao forno. Posso dizer que é uma peça que se calhar em quatro parte uma tem alguma algum desperdício e depois aquele vaso é feito à parte são duas peças distintas e eu depois de vidrar colo embaixo, né? Aquilo são engobes uh, e vidrados. Uh, uma peça assim, não, não tem brilho. Esta uh, tijolo com asas. Uh, pronto, também cada, cada uma tem mais ou menos uma história. A história desta é que também acaba por ser comercialmente um bocado um fracasso. Eu só me apercebi disso depois. Porque só depois é que eu vi. Um tijolo custa 10 cêntimos, não é? E este tijolo, eu, para conseguir uma boa união, pelo menos foi a única maneira que conseguir, tem que o fazer de novo. Portanto, faço lastra a lastra, colo, tem que acompanhar a secagem, dá algum trabalho, mesmo assim. E depois faço as asas, em molde, colo as asas, quando eu digo, sei lá, que a peça custa mais de 100 euros por exemplo, toda a gente acha muito caro, porque se calhar estão a pensar nos 10 cêntimos do tijolo. Curiosamente, penso que a única, as únicas peças que vendi desta série até estavam vidradas. Tem piada a pensar nisso, né? as pessoas veem o vidro e já veem que o tijolo se calhar não é 10 cêntimos, se calhar é 50 ou 60, Às vezes é difícil também pensar uh, o, que é que, o que é que as pessoas pensam. Né? Eu também gosto, nos trabalhos, de tentar ver o que é que as pessoas... vidradas ou só Não, todas vidradas as que vendi, uh, e esta do tijolo sempre ficou um bocado encalhada, mas eu tento sempre fazer isso também a uh que as peças me servem, não é? Não servem para vender, servem a mim, servem para propaganda das outras peças e, e penso que isso é importante, não é? Tentar não desperdiçar material. E esta, e esta peça, gostei de fotografá-la, é uma peça que fica mais para portfólio. Eu levei-a para a cidade e tirei uma série de fotografias. Passos. E aqui a ideia foi um bocado criar esta, esta ideia de, de um tijolo que se liberta dos outros. Ou de um tijolo que se libertou dos outros e que veio visitá-los, não sei, a fazer ressaltar narrativas deste, deste confronto. Isto é aqui ao pé da, da Seca, estas primeiras fotos. Aqui também. Esta lá dentro foi um. Aqui esta frase já lá estava escrita. Eu aproveitei como também tinha a ver com o trabalho. Fotografei -o por cima da frase. É secla. Também achei piada que este espaço eram, são tudo fábricas de cerâmica abandonadas. Criar também para quem conhece esta relação. Este é um bocado o efeito de onde está. Exato, é um bocado o efeito de onde está o Holly que não se vê a primeira. Diz, diz. São Cristóvão, não, por acaso, essa. Não. nem sabia que havia aí uma fábrica. Okay. São Cristóvão, pé das bombas, não é? Sim, portanto, no das para em vez de tirar ok, realmente devesse assim uma, uma chaminés, uhum. ou qualquer coisa. Uhum. Okay. Não, uhum. Estas também são fábricas de cerâmica já na zona industrial, não sei se era século II, acho que sim, se chamava assim. Hum, pronto, esta é outra peça que eu chamo de fantasma, não é? Uh, às vezes passavam pela cabeça, muita gente aqui nas Caldas fala nesta questão, ah, é do falo, uh, sei lá, acho que é acho que é, é falada demais, acho que é, a peça é o que é, não é? Mas também não vejo nada, para, para, não vejo nenhuma razão para esconder a peça. E acho que, que apesar de tudo, neste sentido, ainda somos um. Pronto, somos, é natural, as caldas é uma terra pequena, e é um bocado desta coisa provinciana, ainda de sentir isto como um escândalo, uma peça de cerâmica, uma coisa de género. E, e esta ideia partiu até de uma conversa que tive com o meu pai, que ele me disse que na, na altura do Salazar, na altura da ditadura, estas peças, estes esfaldos em cerâmica, eram vendidos na Praça da Fruta tapados com um pano ou com jornais. E aquilo fez-me todo o sentido, pareceu-me fazer o óbvio. Eu pensei, bem, eles ainda deviam estar tapados, porque se ainda não estamos prontos, ainda continuamos a ser assim tão provincianos. E aí lembrei-me, fiz um, um falo, como se tivesse tapado com um pano. Uh, esta foi foi a primeira que fiz, guardo-a para mim. Gosto também porque tem ali, a, ainda as marcas do barro vermelho. Foi a primeira peça a sair do molde. Esta foi de enchimento. Também é uma coisa que se calhar já repararam. não falo muito das questões técnicas, não é que elas não existem. a verdade é que elas não me interessam muito. Para mim é uma coisa para ser ultrapassada, eu sinto mais próximo das ideias, é isso que me interessa mais. E daí também, porque é que os trabalhos variam muito de técnica. Este é enchimento, uns são lastra, outros são modulação. Vejo a técnica como uma coisa que sirva às ideias. E este é um dos, foi um primeiro trabalho e um dos poucos que tenho de, com a técnica de enchimento. Este outro, ainda sobre o mesmo assunto, não tem muito a dizer, não é? é uma, uma banana, que é uma fita métrica. Este, eu se calhar neste, agora já o fazia de maneira diferente, mas na altura tinha feito um curso no Sencal e aprendi a coisa do terceiro fogo, das tintas de baixa temperatura, devem saber isso. Não é? E aqui, pronto, utilizei, foi ao forno três vezes, e o preto foi feito com uma caneta, com tintas de, de terceiro fogo. Esta peça pronto, também tem um uh, pronto, tem um sentido particular, porque é uma, é uma peça é quase um ícone um das artes plásticas, é? diz-me alguma coisa por isso. Uh, e, e a peça original, não é? do, do Duchamp, é uma peça em cerâmica, por isso também teve piada para mim reproduzir, voltar a repetir esta peça em cerâmica. Um, e aqui a ideia foi fazer um bocado, é, acaba por ser uma piada, foi fazer um inverso do que o Duchamp fez. O Duchamp trouxe um objeto banal para a arte contemporânea e eu ganhei num objeto dele de arte contemporânea e trouxe-o uh, para o mundo uh, do dia-a-dia -dia outra vez. Uh, o do Duchamp teria ali o Ermut o meu tem o vidrado amarelo, que faz conta que seria a minha assinatura. Esta uh, pronta coisa aqui, uh, o interesse aqui é mais uma questão de percepção Eu, ao princípio, chamei esta peça moche, para eles estarem todos, moche. Mas depois achei me um bocado parvo e chamei-lhe rubeçados. É parvo também, mas achei que talvez seja um bocado menos parvo que o primeiro. E a questão é de percepção, é? ao princípio parece-nos rubeçados ou pipocas e ao fim de alguns segundos começamos -se, come -se, come -se a perceber que são, que são pilas amontoadas. Este, por acaso, não, não tenho nenhuma fixação sobre este tema, <risos> nem, nem sequer a é por ser das caldas. O, o do Fantasma, sim, foi o primeiro que tive o um interesse, realmente. Isto depois foi porque houve uma exposição sobre isto, que foi organizada a Casal da, da Eira Branca, em um turismo rural, e eles pediram duas, três peças a autores, e eu fiz três peças com este tema para eles. Esta, também, acho que antecedeu àquela, foi, foi preparativa, vá lá. Aqui a ideia foi um bocado cruzar os dois, os dois mitos, não é? Esta coisa do falo das caldas que é quase como um mito. Uh, há um bocado essa história de quem foi o primeiro, de onde é que vem, de onde é que não vem. E existe também uh, a história do Loch Ness, não é? Na Irlanda, quem viu, quem não viu, de onde é que vem a é verdade, a é mentira. E eu aqui juntei os dois e fiz o, o monstro do Loch Ness. E ali dizia, coque, monstro coque, do outro lado. Esta, por acaso esta tem piada, não foi por isso que eu trouxe, mas veio desta isto foi um professor até da, da, aqui, do, o Miguel Macedo, que fez, na altura, quando estudávamos. E uh, é um cavalo com cinco patas. Uh, foi a partir desta ideia uh, aqui, mas realmente, também aqui o que teve piada foi que eu, eu tinha isto em, em desenho primeiro, também tinha um desenho disto e a minha ideia era ter um cavalo com cinco patas que não se aguentasse em pé achava a piada isto, que alguma pessoa fosse querer-o meter em pé e não conseguisse e o cavalo tinha que estar deitado. Mas depois, quando fiz as cinco patas e o experimentei meter em pé pela primeira vez, ele ficava perfeito. E aí mudei de caminho não é e aceitei isto, e acaba por ser um bocado como a planta. Acho que outra ideia tem piada, mas calhar esta é mais interessante. Até porque também gosto nisto, acontece muitas peças, não se vê logo tudo. No... Uh, nos primeiros segundos. É? Algumas pessoas, só ao fim de um bocado, é que, reperem, é que reparam que ele tem ali uma pata e que, e que ele está seguro. Uh... Esta também foi a de enchimento, tem um molde um bocado rudimentar. E desta peça, esta imagem tenho a seguir. Pronto, tenho estas duas versões, uma em que eu deixo as rebarbas e o canal de enchimento, com vidrada transparente brilhante, e esta outra, que não dá muito bem para ver, mas é um, é um vidrado de baixa temperatura, reativo. Uh, tem sim um aspecto de, de bronze. E ali sim já é o lixo e, e remendo a, as uniões. Aqui também às vezes é uma, uma questão, pode ter piada às vezes, as pessoas perguntam, ah, mas é um cavalo, é um burro, é um cão? Uh, isso para mim não me interessa muito. Interessa-me a questão do animal aqui, que é um animal, e esta coisa ali do do sexo dele, do pênis, não o deixar caminhar, também um bocado com essa minha ideia do, dos instintos primários. Se quisermos, a ideia pode ser até por aí. Ele entusiasmou-se tanto que ficou imobilizado, uma coisa do género. E não me interessava muito que... interessam que seja um animal. Até porque eu comecei por modelar um cavalo. E aconteceu que as patas do cavalo não não, não, não se encontravam tão bem nesta coisa do... Pronto, da direção dele, dele estar sustento. E aí pensei, não me interessa que seja um cavalo, me interessa mais que a ideia prevaleça do que se identifique com o cavalo, com o cão. E daí para mim é um animal, acho que isso é que é mais importante. Uh, isto é um gelado. Uh, não sei se chama isso, mas se tivesse que chamar alguma coisa, se calhar chamava-lhe Miragem. Uh, o verão, o calor, um gelado, ver se o corpo de uma mulher. Isto faz-me também lembrar, não sei se cá vocês ainda eram muito novos, mas o, o genérico da Tieta. <risos> não, não te lembras genérico da Tieta. Uh, eu era miúdo, a novela brasileira e havia sempre uma árvore que se transformava num corpo de uma mulher. Sim. E eu e os outros miúdos já estávamos sempre à espera do genérico da novela para, para ver o, o início da Tieta. Isto faz-me lembrar -me que é um gelado que se transforma também. Este, este, se calhar convém acelerar um bocadinho para chegar, Bem, dá não, não, dá Este cão, por exemplo, ele aparece aqui um bocado de paraquedas, porque este cão foi feito num contexto de uma exposição, que tenho aqui mais à frente, que só se houver só tempo, chego lá. E foi uma exposição no, no, no Casa Museu de de Almeida, em Lisboa, que é uma coleção de artes decorativas. Uh, e tem também muita, muita porcelana chinesa, muito, muitos trabalhos também europeus, uh, franceses, alemães. E este era, era um cão chinês que eles lá tinham, pelos vistos, valiosíssimo, de uma dinastia chinesa muito antiga. E o cão era muito feio, a verdade era esse, o cão era muito feio. Uh, e era a peça que eles mais tinham reproduzida, como uma espécie de franchising, não é? Para vender. Era a peça de museu que eles reproduziam. E achei piada a isso, já que ela era tão reproduzida eu reproduzi-la também, o que é que eu podia fazer por cima dessa reprodução. E tentei fazer o cão o mais fiel possível, porque é que levantei-lhe a perna, quase também um bocado como um engano, assim, era a única, uh, a única diferença. E eu pedi a eles para esconderem aquele cão, e meti o meu, ele estava numa vitrine, tirei aquele uh, como se ele tivesse ido passear, um bocado como o Saiu da vitrine e o tinham embaixo, lá, como se ele tivesse a urinar. E este fiz um bocado como o tijolo, Será que eu consigo ir lá? Vou ver se é desta. Aqui é para trás. Exatamente. Casa Museu de Jo. é que eu tenho, se não ah. ah, ok, é a primeira. Ok. Ok. okay. E, e tira uma série de fotografias. Esta é, é ali no, no centro de dados, vocês devem conhecer o espaço. Aqui com o cão, depois também me percebi tem piada, parece quase os livros da Anitta. O cão foi ao museu, o cão foi ao parque, o cão foi às compras, tenho um bocado o cão em todo o lado. Depois selecionei fotos obviamente que eu tenho o cão numa, numa série de sítios. Aqui também tem esta piada que ele está a urinar ao pé dos museus. Pode criar esta ideia da qualidade dos museus, que tipo de museus são. Aqui, ainda mais direto, não é? ele foi urinar à porta do Museu da Cerâmica. Isto é aquela parvoiça que está no parque, acho que é para tirar selfies, não é? Uma espécie de um plinto. Ouvi dizer que sim. Exato. E também tem um, tem outro ao pé do, do parque. Eu acho que sim, porque no, no topo do plinto tem, assim, como se fossem dois pés. E acho que deve ter sido uma ideia brilhante de alguém da câmara. Eu acredito que seja daqueles tipos de coisas que eles devem ter visto em Barcelona, em Londres e agora querem fazer nas calas da Rainha também. Ainda por cima aqui ainda é mais chocante porque está tão perto da escultura e acho que esta peça até não é má, não está ali mal metida, pelo menos. E isto aqui incomoda bastante. E mesmo com Pois, pois. Exatamente. É uma perjuíze. Ah, se metesse aquilo no meio do nada, para alguém se sentar ainda... Não, já está há um tempo, mas aquilo é mesmo. Eu tenho ideia que é isso porque eu acho que durante algum tempo eu vi alguém, ou na neta, esses fenómenos que aparecem e desaparecem. Sim, sim, sim. Aqui, ele estava a visitar uns amigos, uns gatos. E piada que os gatos foram cheirar, foram lá todos perto. Aqui ele foi a o pinheiro. Aqui, ele não gostou desta escultura e estava a urinar. Eu, também, eu, eu, por acaso, também não gosto. É do Moisés, é do autor português. E aqui, testa frase que já lá estava dos bombeiros e ele a urinar também. Aqui, acho que pode seguir. Deixa eu ver se é isto. É continuar a partir do campo à frente. Ok. Ok, pronto. E aqui entra na, na, nos trabalhos mais próximos do design, que poderão ser design, poderão ter uma utilidade. Isto é um cat paliteiro. Por acaso, é uma das, das minhas peças que acabam por ser mais comerciais também, se calhar por facto de, de terem alguma utilidade. Uh, e, e, pronto, é uma peça em grés, tenho um engobe branco por baixo, que eu raspo, fica com, com o branco do engobe e com, com, com o grés, depois de cozido eu meto-lhe um vidrado verde caldas e fica assim com este aspecto translúcido, a ver-se dois tons por baixo. Uh, Algumas peças, foi só o caso de três, três ou quatro peças que eu que eu reparei que elas eram um pouco mais comerciais e eu reforcei um bocado isso também uh, e criei uma caixa. Também foi pedir ao Miguel também que, que me fizesse... Ele fez isto um bocado para me desenrascar esta caixa, mas eu até acho que está bastante bem, <risos> que cumpre. A uh, única ideia que eu lhe disse, ao propósito, foi que gostava de ter uma abertura no rótulo com o carimbo de... pronto... Do, do logotipo da, da marca, vá lá, que é o que aparece também depois debaixo da, da peça carimbada. Ups. Pronto, isto é um bocado fiz maior, esta foto tirei por piada porque uso como foto de, de perfil para as redes sociais ou coisa do género. Um bocado maior. Este, hum, este acabei por fazer, acontece-me, tenho sempre mais, estou sempre com, com déficit de, de realização de peças, ou, ou seja, tenho sempre coisas na gaveta que não tenho tempo ou dinheiro para as fazer e às vezes recorro a, a essas ideias. Isto era o caso, gostava de fazer, mas não tinha um porquê muito especial e entretanto houve aqui o Caldas Design Week, organizado por alguns alunos, ou ex alunos, vocês devem conhecer, que foi ali ali no parque, não sei se viram, viram ou não. Um, era pôr a mesa e eram objetos que, que servissem, que pudesse estar numa mesa. E aí eu, eu fiz este obélix. Uh, ao princípio, a primeira ideia até... Eu trabalho mal a roda, mas consigo fazer peças à roda. Mesmo assim, sei o básico, vá lá. Fiz esta peça à roda, mas, mas não resultava, porque eu queria, como, como se aparecesse um corpo que fosse cortado, para dar a, a impressão da continuidade ao, ao metê-lo fruto. E daí é uma peça que é modelada, este também, comercialmente, acaba por ser um problema, pelo menos até à data, porque eu não tenho um molde de enchimento disto completo ou uma maneira de reproduzir rapidamente. Tenho um molde para, para a taça, tenho um molde para as pernas e tenho um molde para os pés. Tenho que colar isto tudo. Depois, a pintura também tem que, que selá-la com, com látex Pinto o spray, tiro o látex volta a vidrar com, com vidrado transparente, mate, pinto os pés à parte. Pronto, e a peça tem aquele tamanho, não é? Se eu for a somar estas horas todas de trabalho, é um trabalho que fica, serve para o portfólio, quem sabe, não sei, um dia, uma parceria, alguém reproduzir isto, mas para mim, para já, é, é só para tê-lo assim. Aqui ainda tem mais este aspecto do, do menino do Obelix. Esta, se calhar um bocado como a planta, é uma das peças que, que eu mais gosto, daquelas que fiz. É um cinzeiro, não é? E esta, a ideia aqui também partiu pelo observar. Apesar de não fumar, sempre gostei de cinzeiros. E, e estou e gosto de ver os cinzeiros, as pessoas vão fumando e vão amontoando os cigarros uns por cima dos outros. Aparecem ruínas, depois uns às vezes caem, passado um bocado. e e apareceu mais ou menos óbvio que aquilo parece o Stone Age, a construção do Stone Age. E eu fiz um Stone Age, foi o primeiro, e a partir daí foi um bocado reproduzir a forma, fui, construir, fui construindo formas com cigarros e fiz uma série de cinzeiros. Pronto, eu, estas fotografias estão, estão um bocado más. eu nunca tirei as fotos realmente boas desta peça, tenho ainda essa parte em déficit. Estas duas ou três acabaram por ir também aqui para, para uma exposição que o Brísio fez de, ali no Museu Malhoa, o ano passado, da MOLDA, exatamente, e eles estavam lá. Quatro, quatro ciseiros. Acho que este, ou um, este era um deles. Este também. Isto é muito frágil, não é? Uma aranha. E a minha ideia, mas lá está, estou sempre com coisas que quero fazer. A minha ideia, que eu gostava, era ter uns 50 e fazer esta série com, pronto, com uma, uma exposição maior. Ou, mas, para já, tenho estes. Uh, e vamos ver, pode ser que os faça mais tarde. Eu este também há piada, porque ele tem, tem o pênis e não tem a cabeça, não é? Um corpo, <risos> está amputado na cabeça. É um bocado ali, quase como a questão do, do cavalo. estão é um, um cão, uma espécie, um animal. Este trabalho, se calhar, é aquele que, é aquele que mais toca na, no que o Fernando estava a falar de início, da história da gaveta e do design e das artes plásticas. Uh, eu acho que é capaz, não, não foi propositado, não é? mas depois, mais tarde olhando para ele, é se calhar capaz de ser, de ser o meu trabalho que toca mais nessa fronteira. Eu mesmo não sei onde é que ele está, se calhar ele é mais uma pergunta do que uma resposta, é mais um teste. Eu chamei este trabalho Regionalização, não é? E por acaso aqui na fotografia não tem, mas acho que ele só faz sentido ou faz mais sentido. Eu tenho uma chapa com o título escrito Regionalização. Os materiais, também acho piada nos materiais aparecer um bocado como nas artes, a referência às artes plásticas. Termossos, linguiça, como materiais da peça. Um, e aqui eu expus este trabalho duas vezes, na, na situação de exposição, e acontecia quase sempre isso. As pessoas ficavam na dúvida se era para tirar, se não era para tirar, às vezes estavam mais próximo da mesa do, dos comes, outras vezes mais afastados, cheguei a um num plinto, já fiz vários testes. O que acontece quase sempre é que as pessoas acabam por não tirar. Um, algumas pessoas que me conhecem vão pergun perguntam, isto é para tirar, isto é para servir? E eu respondo, não sei, é o que vocês quiserem. Ah, e acaba por ser um bocado isso. Não é? ah, ia dizer mais qual foi sobre a chance. Esta, esta aqui vê-se um bocado mal. É também uma peça utilitária, é o Michael Jackson que é um saleiro pimenteiro. Uh, óbvio, não é? Eu não preciso dizer muito sobre isto, não é? é uma peça bastante kitsch uh, e a questão dele de mudar de cor, do branco e do preto, adaptar isto à, à história do, do, do saleiro e do, e do pimenteiro. Esta também é uma peça que fiz o busto e é uma peça, peça de, de enchimento. Esta ao contrário de outras, deu trabalho de início, não é? De algum, algum trabalho de fazer o busto não trouxe uma escala pequena, é uma peça deste tamanho, mas depois reproduzi-la é muito fácil, não é? é em calda, não, não, tem, não tem prisões, é pequena, seca rápido. Para acabar, vou pronto resolvi trazer dois, duas encomendas, vá lá, dois projetos de encomenda, e, e diferentes. Um mais ligado às artes plásticas e outro mais ligado ao design. Se calhar uma vez que já falei do, do talcão, Vou começar por ler este projeto das artes plásticas e depois falo do outro. Se calhar até posso, já alguns estiveram a espreitar, mas ir passando, vou falar disto e pode ter piada também a ver o catálogo. Esse catálogo é um catálogo simples, do ponto de vista pronto, do objeto, não é, não é nada especial. Isso foi feito por uma empresa daquelas uh, internacionais, acho que até foi, uh, está sediada em Itália, uma pessoa manda ao fecheiro e vem um catálogo em dois, três dias, a questão aqui era que o catálogo era também uma, uma peça da, da exposição e queria que, preferia que tivesse menos qualidade, por assim dizer, mas que fizesse parte da exposição do que mandar fazer no, numa gráfica. Isto porque, e agora vou, vou dar a, a entender a melhor: isto era a Casa, a casa Museu de, de Almeida, em Lisboa. E éramos um grupo de 4 ou cinco artistas e a ideia era que as nossas peças interagissem com a, com a coleção do museu. Pronto, isto é, um, é mais ou menos uma, uma coisa recorrente, não é? as coleções, os museus, essencialmente os mais antigos, fazerem este tipo de exposições para criar novos públicos e novas dinâmicas. Um, e foi difícil, não é? tanto este projeto como o outro, foi, foi difícil de começar. E foi difícil porque, essencialmente, eu fui visitar o museu e o museu estava cheio de peças. É um museu muito barroco. Este espaço por aqui até está um bocado desafogado, apesar dos dourados, mas o museu estava repleto de peças. E, e o que eu tinha mais vontade até era de, de tirar peças, de esconder peças, do que propriamente acrescentar as minhas peças. Uh, e antes da exposição resolvi fazer, fazer um ensaio, isto também para usar a fotografia, muitas vezes uso a fotografia como, como teste, para, para ver o que ela me diz, para, para pensar nas coisas. Uh, e fiz um ensaio de fotografia, e com isso pensei também fazer talvez o catálogo, depois de ver as fotografias, caso resultasse. Uh, e, então, em que eu ia, quando o museu estava fechado, pegava, como está aí na fotografia, numa caixa com as minhas peças, ia colocando no museu, em relação às outras peças do museu, e ia fotografando. Tinha aquele momento de olhar para a peça e, depois, em casa, voltava a olhar para a peça através da imagem e, com isto, ia pensando que tipo de relações surgiam, que peças eu haveria de colocar na exposição ou não. Isto foi durante dois, três dias e uma seleção das peças está nesse catálogo. Da importância para mim também do catálogo estar na exposição, porque havia peças que estão na exposição e não estão no catálogo, e vice-versa. Estão em peças que estão no catálogo e que não estavam na exposição. Isso acabava por ser um, um complemento, uma peça também. Hum, gosto particularmente desta, porque para mim também o catálogo eu escolhi não ter texto. Uh, e acaba por ser mais intuitivo e. e conta uma história, embora se calhar ela só é totalmente percebida depois de, de ser contada oralmente, deu, deu a dizer, mas, mas subentendo uma história, que é, eu começo com a caixa das peças, vou colocando peças, e a última fotografia sou eu outra vez com a caixa. Esta, se não me engano, não estava na exposição, não a utilizei na exposição, mas, mas está aí no, no catálogo. Podem-se criar várias relações daqui, mas aqui achei piada também à proximidade dos materiais. Embora as figuras despidas sejam mármore, aquilo é cerâmica, mas há uma proximidade na superfície na cor. Pois há também esta piada de haver uma elevação das figuras estarem nuas. E ao mesmo tempo também este contraste. Estas peças são muito clássicas. Mas não, tu já tinhas. Não foi produzido para aqui. Não, não. poucas foram produzidas para a exposição. Para a exposição foi produzido o cão, mais uma ou outra. Algumas já, já tinha depois também este contraste, que há espiado, por um lado as peças são clássicas, por um lado esta minha corrente, uma coisa atual, mas, mas há alguma complicidade em termos de, de materiais e de, de lógica. Este é o tal Orinol. Eu até prefiro aqui esta imagem do que no real. Esta não a tinha na exposição. Isto porquê? Porque não queria que se visse, neste contexto, a a urina lá dentro, porque para mim, acho que aqui os dois elementos chegam, que é o urinal do Duchamp e o, e o extintor. Isto para mim também, aqui há uma vira outra vez para o contexto das artes plásticas, é uma coisa curiosa para mim, as galerias e os extintores, não é? Porque as galerias são um white cube, não pode ter nada, às vezes os artistas preocupam se com o rodapé, com a luz que não está correta, ou com... e mas no entanto tem que todos que que admitir um extintor, não é? Ainda por cima é vermelho. É pesado e está tá sempre onde não deve. E daí eu fiz esta relação do ready-made, do Duchamp ready do, do, do e, e do extintor. Esta peça, assim, trouxe aqui é outra vez o autorretrato. E aqui a, a relação nem eu sei muito bem, não é? Estou mais quase a perguntar a questão do piano, da música. E eu aqui estou com os olhos fechados, parece que estou meio, meio a dormir. Pois há lápis também o branco e o amarelo que bate aqui com, com as teclas do piano. E, essencialmente também era uma questão de escala, esta peça estava lá. E esta até resultava melhor, resultava melhor no real do que na fotografia, porque era uma sala muito grande, com muitos objetos, e aparecia sinalizado que eu tinha lá uma peça e as pessoas tinham quase que andar à procura dela. E o piano enorme no, no, no meio da sala e depois aparecia lá o lapizinho e com a minha cara ainda mais pequenina. Aqui aparece esta, se não me engano, e a meio do catálogo, um bocado a mostrar, continua o processo, continua a procura de, de relações. Esta outra. Na, lá na, na Casa Museu havia uma sala, sala de refeições, que era a sala de, de, que era usada como sala de refeições nas pessoas que moravam lá quando era uma casa, que agora era uma, uma sala-museu, tinha toda a louça em porcelana, os talhares em prata, e aqui também na imagem não se vê, mas isto era uma espécie de um ovni, são dois pratos colados. Isto é também o ready-made, não fui eu que fiz os pratos, apenas colei os pratos. E meti-os um pouco ao lado, parecia que um daqueles pratos tinha deslizado para a sala ao lado. E esta peça também acontecia isto, as pessoas... Essa parte era interessante no museu, tinham que procurar um bocado onde, onde estava a peça. Depois também vi esta coisa dela de, de estar mais liberta, não é? Eu vi uma caixa, uma campândula, com uma peça lá dentro e ela nem sequer está no centro, está desviada, dá-lhe mais impressão de, de movimento. Esta outra, pois sim, mostrei ali de início, era a tal sombra, isto era uma montra de, de Santos. Uh, e para mim aqui, pronto, esta analogia uh, te, teve algum interesse. Porque a questão da sombra, não é? E da religião, do miticismo, do outro lado. E queres criar essa situação. Ainda por cima, a montra era cinzenta, tinha esta iluminação já com as sombras da, da própria, das próprias culturas e ela estava numa vitrine. Esta, aliás, acho que não a pus na exposição, ela resulta melhor como fotografia, penso eu, por causa da, da luz e das sombras do que na situação real. Esta outra era uma vitrine que lá havia, e esta, quer dizer, não é nada de muito especial, eles pareciam que estavam à espera de alguma coisa para mim, estas duas figuras. Parece que faltava lá esta minha peça, parece que estão a volar velar um morto, ou, ou a assistir a alguma coisa. E eu coloquei a peça em frente a estas duas figuras. E aqui, pronto, é a última fotografia, um bocado como no catálogo que fazes, quero dar essa intenção, como se fosse um loop. Isto quase quer dizer que podia estar a começar tudo outra vez. As peças foram essas, as fotografias são essas, mas podiam ser outras. Passa um bocado também esta ideia de procura. Pode ser assim, mas pode ser de outra maneira, de experimentação. Este, pronto, é um, é um trabalho de encomenda totalmente diferente. Uh, e foi, foi a primeira vez que eu fiz um trabalho mais sério, de encomenda, tirando o trabalho da, da igreja. Um, foi um desafio se calhar maior que este, mas como tinha o apoio do meu irmão, que já estava na cerâmica há, há mais tempo, se calhar tive alguma dificuldade. Eu estava sozinho. Uh, isto é um bocado para mostrar, uh, pronto, isto é um, é um restaurante no Algarve, que pertence a um hotel de cinco estrelas, é aquela coisa do, do chefe gourmet, das estrelas Michelin. Uh, eu fiquei um bocado assustado quando fui ver a internet qual era o restaurante. Pronto, nas as minhas peças. <risos> as minhas peças, à partida, fazem um bocado de contraste. Eles, se calhar, nem viram todas as peças, não sei se eu... Uma pessoa que faz comida, eles fazem comida. Eu tenho peças que são cagalhotes não é? Até pode haver aqui alguma... Podia haver aqui alguma fricção. Um... Mas pronto, eu, eu gostei disto, de ver como é que eu vou negociar, o que é que eu vou poder fazer para aqui. Um... E o que é que aconteceu? Uh, isto até teve piada porque eu, eles convidaram para ir ao restaurante, na época baixa, não tinha muita gente, e eu estive a jantar lá e a experimentar as coisas. Uh, a única pena foi de eu estar sozinho, não tinha ninguém como falar, porque experimentei aqueles pratos todos e foi a primeira vez que estive num restaurante destes, num restaurante gourmet, e não sei, algumas coisas fazem sentido às que outras. <risos> dá, dá mais é para rir. É, e pronto, a ver como é que eu me podia... O nome do restaurante é Ocean, não é? Fica em frente ao mar e eles podiam alguma coisa que se relacionasse com o mar. Eu, na altura, fiz alguns desenhos, fiz algumas propostas. Por acaso, estive à procura delas, não as encontrei. Mas eles tinham-me falado que o cozinheiro, o chefe, gostava de um povo Tinham a ideia de um povo mas nunca conseguiram encontrar um povo feito, já, como eles queriam. E, e puseram essa hipótese, eu poderia fazer um povo. E, parte... e os primeiros desenhos que eu fiz até foram assim umas coisas muito, muito simples, muito rudimentares, mas que me serviram logo para fixar só para fixar a ideia do, do que é que eu queria, que era usar uh, as tais ventosas como recipientes, foi aquilo que eu imaginei, e depois pensei, este povo talvez possa ser inclinado na vertical e segurar um prato, um género de estar como um mostruário, não para ser usado, que se calhar trazia o tipo de problemas, mas para estar numa mesa uh, com o menstruário. Uh, se não me engano, até foi este desenho, não, não lhes enviei nada muito complicado, porque reparei que eles, uh, que eles estavam mesmo interessados uh, uh, e depois avance, avancei logo para a maqueta, eles disseram que podia avançar e avancei para a maqueta. Eu depois é que reparei, até, se virem bem, este desenho está aqui, até não tem nada a ver com isto, isto foi tão imediato, as ventosas são em baixo e não em cima, isto acabou até por funcionar ao contrário, mas isto foi só para marcar uma intenção. O desenho até está errado, mas, mas passou a, a ideia. Aqui, pronto, já foi no ateliê eu fazer o primeiro protótipo. O que é que aconteceu? Eu estava a ter alguns problemas, porque para o polvo funcionar assim na vertical, quando eu o inclinava, esta parte ficava exatamente direita e não, e não tinha hipótese, ou não estava a encontrar outra hipótese não não ser assim. Só se arranjasse uma base ou qualquer coisa que a fixasse. E não estava a gostar muito disso e tive sorte, porque eles me disseram a, a meio que, que isto não precisava, não fazia muito sentido para eles ter ter uma espécie de uma, uma bandeja, isto como mostrar eu fiquei bastante aliviado que pude resolver o resto da forma que acho que ficou bem melhor em vez de ter aqui um corte direito Embora a diferença seja muito pouca, mas, mas ficava muito mal aqui um corte exatamente direito. Uh, e por isso, esta, esta versão que aqui está foi posta de parte e ali é só funcionar na horizontal. Aqui já estou a fazer o teste com as tais telas. Uh, isto também foi outra coisa, foi, foi um processo porque uh, tentei fazer as telas em molde, estava-me a correr mal, uh, não sei porquê. Cheguei a pedir a ajuda de uma pessoa que percebesse mais de moldes que eu. Mas, entretanto, enquanto estava a falar com essa pessoa, estava a experimentar outra hipótese, que podia ser que me servisse, que era ir um oleiro, ele fazerem umas peças todas e eu fixá-las. Como essa hipótese estava a correr, acabei por, por ficar com esta. Acontecia às vezes que, que eu tornava um bocado chato, ia ter com o oleiro, e as peças são muito pequenas, ele não, ele não fazia todas do mesmo tamanho, isto convia ter alguma precisão. E eu tinha que lhe dizer, ah, desculpe lá, podia repetir aquela, podia lá. E eu já estava a reparar que ele estava a ficar chateado comigo. E eu, às tantas, pensei, e quando soube, eles levam, levou, levam, acho eu, tão barato por este tipo de, de trabalho, que eu depois eu acabei por arrumar a coisa assim, pedi-lhe o dobro das peças, eram 16 povos, eu acho que lhe disse que eram 40, ele fez, e ia fazendo, porque eu colava as ainda ia lá buscar com elas ainda úmidas, e, e mandava fora as que não estavam uh, iguais às outras, aproveitava mais ou menos metade. E assim correu bem. Pedia mais, fazia, chegava lá, fixava. Elas depois têm duas tiras, eu aqui estava só a ver... Eu levei-lhe esta peça e meti ao lado para ele repetir a dimensão. Aqui foi para lhes enviar, para perceber a escala. Fotografei com a minha mão. Aqui, pronto, já foi a primeira uh, experiência de vidrados. Estas duas peças em vieiros, uh, Eu não estava muito contente com, com esta cor aqui, mais carregada. Mas eu enviei-lhes as peças e eles mesmo assim aceitaram. Disseram que estava bom, podia fazer estas peças. Mas entretanto, mesmo eles dizendo, aí, eles dizendo isso, é uh, o mesmo vidrado, que é que ali tinha quatro camadas. E eles diziam, mas ah, isto na loja... Ceramista neste caso, disse, este vidrado, para resultar, tem que ser quatro camadas, é um vidrado de camada. Uh, mas eu experimentei fazer duas e acho que resultou bastante melhor. Até porque eu não gostei muito daquele primeiro, parece uma coisa mais barbie, mais insuflável, aquele primeiro, mais pop, aquele primeiro vidrado. Mas eles pediram-me oito de cada e eu aquele não, me, não mexi porque é o que é e este aqui dá lhe uma nuance para mais claro e acho que eles gostaram também Pronto, não, houve, não houve grande problema com isso isto é é uma, pe... é uma peça em greve que eu depois ponho como o greve tem o chamote não é? uh, perde alguma definição e eu dou-lhe sempre várias camadas de engobe lixo a peça toda no fim e por isso é que é lá, ao acertar o vidrado que é um bocado transparente vai buscar estas nuances do, do barro que, que gosto, dá-lhe um bocado mais de matéria do que aquela ali muito, um bocado mais... Aqui, se não é esta, é uma parecida, elas tinham todas pequenas diferenças. Eu também percebi que isso não era um problema para eles, não é? as peças serem todas um bocadinho diferentes. Pelo menos nos vidrados. A outra questão que aqui houve, também de processo, foi complicada, era porque a peça podia tombar, e ela, ao princípio, tinha mais tendência a tombar do qual que o que tem agora. E eu, a uma dada altura, pôs-se uma questão. Eu, Será que tenho que meter uma base? Uhum. E experimentei numa de si. acho que a peça era outra coisa, perdi esta maneira, pronto, esta elegância, vai lá, esta maneira como assenta. E o que eu fiz, então, nas peças seguintes, que foram, fizeram parte depois do, do grupo que foram vendidas, filas mais pesadas, mais pesadas e raspei mais o fundo, até um limite não podia raspar mais, senão começava-se a notar e a ficar mal, mas raspei para, para elas segurarem e eles disseram-me, naquelas que enviei, que, que estava bem, que ia bem assim. Aqui, pronto, são as peças fotografadas no, no ateliê. Isto vem mais outra fotografia que fiz com piada, parece uma flor. e aqui pronto vê se o... eu acabei por não ter nenhuma fotografia da peça no restaurante uhum. mas pronto tire esta uh, acho eu faz algum contraste mas ao mesmo tempo também cabe lá não é uh, eu pelo menos vejo vejo vejo vejo coisa assim os utilização desta peça não, no durante o jantar, qual é que é, tinha alguma utilização? Sim, eles uh, metiam alguma coisa dentro, que eu nem nunca cheguei a saber muito bem o que era, porque acho que eles também não sabiam. Eu perguntava, eu estava muito preocupado com isso e perguntava. Mas qual a dimensão? Porque eu achei que isto podia ser impossível. Eles e eu perguntava dois centímetros, um centímetro e meio. Não te preocupes. Uh, eu depois percebi que eles às vezes não algumas peças. Obviamente eles têm pratos <risos> e travessas ah, e talheres, mas eles gostavam, num ou dois momentos da refeição, acho que essencialmente no fim, trazer uma peça mais cultural, criar ali um show, uma, uma coisa mais performativa. E pronto, e esta peça ia encaixar nesse intuito. E eles não estavam muito preocupados com isso. Pois então, quando lhes enviei, eles disseram estas medidas servem. Pronto, fica mais descansado. O hum, que é que eu ia dizer mais? Isso que calhar ficava por aqui.